Bom dia, centelha divina. Que alegria estarmos juntos novamente. Hoje é o nosso 17 sétimo dia do ciclo de 21 dias de meditações. Conectando com o Eu Superior. Vamos começar o dia viajando? Visualize-se no topo de uma montanha. Perceba... A brisa tocar no seu rosto e o sol te aquecendo de leve. À sua volta tem alguns morangos silvestres. Apanhe-os e saboreie. Veja que logo abaixo há um campo todo florido. E lá embaixo um riacho a percorrer entre as pedras. Suavemente Respire fundo E sinta o perfume das flores No céu azul Algumas nuvens brancas Que mais parecem de algodão E ouça os pássaros a cantar Quanta beleza O seu coração se enche de alegria E sente uma gratidão imensa por tudo que a nossa Mãe Gaia nos oferece amorosamente. Que felicidade poder enxergar tudo isso, ouvir os sons da natureza, sentir os cheiros no ar, perceber o toque do vento e poder caminhar em direção às frutas e poder saboreá-las. Você se dá conta também que cada órgão, cada músculo, cada osso, cada célula do seu corpo trabalha harmoniosamente para manter a sua vida. Que dádiva é viver e poder apreciar tudo isso! Quanta gratidão inunda o seu ser! e percebe a sua conexão com o seu ser essencial, o seu Eu Superior, que está conectado à fonte criadora de tudo e de todos. Diga agora, eu sou uma centelha divina e manifesto o amor, a alegria, a paz, e a abundância em minha vida. Eu sou uma centelha divina. E vivo conectada à fonte criadora e ao coração da mãe Gaia. Eu sou uma centelha divina e sou grato por tudo que sou e por tudo que tenho. Gratidão, gratidão, gratidão.